Oi Josi. Oi, tudo bem? Bem, e é você? <risos> Tô bem também, deixa eu botar um filtro aqui para ficar bonitinha, peraí. Pronto, ai meu Deus. Pronto, Carol. <risos> tá ótimo. Josi, eu queria primeiro te agradecer por te ter aceitado meu convite. É, vai ser super legal a gente ter essa conversa E vai ser bem interessante também Porque a gente está fazendo quase que um caminho contrário, né? Eu fiz uma série aí sobre algumas, algumas lives em relação ao marketing digital E hoje a gente vai fazer um caminho inverso, né? É, eu acho que dá até para a gente esperar aí mais uns, uns dois minutinhos é se entra mais alguém Ah, sim eu até vou mandar aqui o meu aviãozinho para os meus amigos. Deixa eu convidar aqui. Porque hoje o assunto vai ser bem legal. Vai mesmo? Deixa eu ver... Mandei, mandei para bastante gente. <risos> Ai, mandei aqui também. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar. É, a gente chegou super pontual, né? Normalmente demora um pouquinho para aparecer o convidado na live. Coisas do Instagram, né, Carol? Verdade. Não adianta, o Instagram é assim mesmo Assim como todas as outras redes sociais O, o YouTube também funciona assim quando eu, entro... quando eu entro ao vivo no YouTube Ele também demora para poder mandar para as pessoas Mas é... faz parte, né? <risos> ah, com certeza Tem um alcance legal quando tu faz live lá no YouTube? Tem, bem mais do que aqui Ai, ah, mas lá também tem bastante seguidores, né? Bastante inscritos. 55 mil. Caramba! É muita gente, né? É, Faz tempo bastante. Você tem o canal por lá? Três anos. Ah, é bem recente. Uhum. Ele é bem recente, fazem só três anos. É... Mas assim, o, o público que tá lá não é o mesmo público que tá aqui no Instagram. Poucas pessoas de lá vêm para cá. Uhum. Eu até acredito que a maioria que está lá pode ser que não use o Instagram para comércio. Por Entendi. isso que eles não, por isso que eles não não estão aqui, sabe? Mas quando eu abro a live lá, aparece bastante gente, aparece muita gente, aparece é, eles interagem bastante, fazem muitas perguntas. É bem gostoso, assim. Inclusive, até faz tempinho que eu não faço. Tá dando boa noite ali. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo. O é pessoal começou a chegar. Bom, vamos lá, então, Josi. Eu queria que tu me contasse e contasse aí pro pessoal que não te conhece ainda é, um pouquinho mais sobre a sua jornada em relação ao teu relacionamento com o empreendedorismo, principalmente com o empreendedorismo feminino, né? Eu queria que você contasse uhum. um pouquinho mais pra gente. Tá. Então, Carol, toda a minha jornada no empreendedorismo, ela, ela começou em 2015. Foi assim, eu tava passeando pela, pelos grupos na internet, eles até eram um pouco novidade, né, os grupos, e aí, dentro de um grupo, eu vi que as, as mulheres estavam se divulgando né? o tempo todo, fazendo anúncio, é, tentando mostrar o seu produto. Só que naquele momento, o, o que era forte mesmo não era tanto a internet. O, o, o sistema de vendas online não estava tão forte ainda. Uhum. E aí eu fiz uma sugestão, eu perguntei assim para elas... Vocês não gostariam de participar, de repente, de um encontro, de uma feira, para poder expor o produto de vocês? E foi um sucesso gigantesco a minha pergunta. Começaram a ter lá centenas de comentários querendo informações sobre essa tal feira que nem existia, na verdade. Foi só uma ideia que eu tive. E aí, o que, que aconteceu? Por... É definição da administradora do grupo eu acabei criando o meu próprio grupo para poder falar para essas mulheres sobre a feira e o meu grupo começou a crescer muito rápido é, na época o nome dele era Clube da Empreendedora uhum. que é, eu criei o grupo e, e na mesma semana ele já estava com 5 mil pessoas dentro do grupo hoje ele tá ele passou de 40 mil só que o que, que aconteceu? É, eu tinha uma linguagem exclusiva para mulheres, uhum. mas os empreendedores começaram a me procurar também. Foi aí que eu mudei um pouco a minha linguagem e mudei o nome do meu grupo, que era Clube da Empreendedora e passou a ser Clube dos Empreendedores. E aí eu, daí eu montei a minha primeira feira. Eu fiz uma feira, fiz algumas, acho que foram umas seis feiras. Dentre essas seis, seis eu fiz uma feira bem grande uhum. no canal da música, que foi junto com, junto com um, um trabalho que o canal da música estava fazendo, e a feira teve acho que umas 3 mil, 3 mil ou 4 mil pessoas passaram por essa feira. Claro Nossa, que foi um trabalho conjunto gente. Bastante gente Eu estou escutando um barulho, será que é aí? Oi? Eu estou escutando um barulho, será que é aí? Será? Não sei, acho que não Parou, agora parou E aí, essa, daí a feira teve um público muito grande Mas eu me deparei com uma questão na feira As mulheres, as empreendedoras Elas não sabiam vender o próprio produto elas não sabiam como que elas se, se, é, se portavam para conversar com o cliente, para persuadir o cliente. Até que teve uma delas que me falou assim, Josi, o que, que eu vou fazer se eu vender todos os meus produtos? Aí eu olhei para ela e falei assim, amiga, que problema maravilhoso esse, né? se Você vender todos. Mas foi aí que eu percebi que essas mulheres precisavam de ajuda. E aí eu criei o meu canal no YouTube. Ele ainda era destinado somente a mulheres. O meu canal ele também se chamava Clube da Empreendedora. E eu comecei a gravar vídeos ensinando as pessoas a montarem negócios, a, a como vender. Eram vídeos assim. E o canal começou a crescer também. Na mesma proporção que o, que o grupo no, no Facebook. E aí o canal começou a crescer e eu comecei a, a me especializar nisso. Eu comecei a estudar sobre o YouTube, eu comecei a entender como que a ferramenta funcionava. Comecei a ser é, remunerada através da ferramenta YouTube. né uhum. e, e aí eu comecei, até então eu usava o meu Instagram muito pouco, mas mesmo para... Pessoal, assim, era muito pessoal. Hoje não. Hoje eu uso o Instagram exclusivamente para trabalho. É, é muito raro ver alguma, alguma postagem pessoal minha. Somente só no Stories. O Stories eu ainda dou uma brincada lá. Mas o Feed, ele é estritamente profissional. E hoje eu estou passando por um processo de redescobrimento. Estou mudando totalmente a minha linguagem. Tanto que hoje é a última aparição que eu vou fazer no, no Instagram. Depois eu vou dar um tempo, vou ficar fora aí um, uns dias. Vou retornar no dia 10 com várias novidades né, sobre o meu trabalho e várias coisas que eu vou entregar para as pessoas. Que legal. Então é isso a minha história. Deus, eu acho super legal tu tá puxado também esse gancho, porque dá gatilho para dois pontos distintos, na verdade. Um é que a gente sempre tem reforçado aqui nas outras lives, né, com outros profissionais da área de marketing, que é extremamente importante esse posicionamento que tu mesma tem nas tuas redes sociais de ser. É, se é profissional, então vamos mantê-lo profissional, ter esse conteúdo estritamente profissional e focado no teu objetivo, né? Que é, eu acredito que é uma dificuldade aí que o pessoal tem, né? Porque é uma linha fácil de a gente cair, né? E pecar. E outro, outro ponto bem interessante é que no meio disso tudo tu acabou passando... Essa, pegando essa transição né, de mulheres que estavam no meio de, meu Deus, eu preciso de uma feira para vender, para o auge do marketing digital. Então, vou, vai ser a melhor pessoa para me falar o que, que essas pessoas precisam fazer pro negócio, com o negócio delas e para o negócio delas antes de pensar no marketing digital? Então, Carol, é. Na minha, na minha experiência e o que eu tenho passado, o que eu tenho ensinado para as pessoas que me assistem, que me procuram, que mandam mensagem né, para mim, é com relação à organização e planejamento. As pessoas precisam se organizar. É, elas precisam colocar no papel o que elas querem fazer durante a semana. Isso a curto prazo. Porém, precisa ter no médio e no longo prazo também. O que elas querem é, para daqui 5 anos e o que elas querem para daqui 10, 15 anos. Eu dou um limitador aí de 15 anos porque é, é, o, é o longo prazo de nós brasileiros. Mais do que isso a gente não, não consegue fazer. A grande maioria não faz nem isso. Por isso que a gente vê, Carol, vários negócios, a deriva... As pessoas não conseguem, elas não conseguem fixar o negócio delas no mercado porque elas não se organizam, porque elas não fazem um planejamento. E aí, se você for acompanhar é, grandes empreendedores aí do mercado, você começa a perceber que existe uma diferença muito grande desses empreendedores para para os pequenos empreendedores. O que, que eles fazem? Porque um dia eles também foram pequenos. Eles não uhum. são grandes agora. Eles só são grandes agora, mas um dia eles também foram pequenos. Mas eles se planejaram, eles organizaram, eles colocaram no papel que eles queriam. Veja o caso daquele, daquele artista famoso, Jim Carrey. Antes uhum. dele ser famoso, ele preencheu um cheque com alguns milhões, que era o valor que ele queria receber de cachê, num futuro, num futuro de médio prazo. E ele conseguiu. Por quê? Porque ele estabeleceu que era aquilo que ele queria. Mas não basta só você estabelecer, você tem que se organizar, se planejar e trabalhar para que aquilo aconteça. Né? É, e ele trabalhou. Sobre isso, Josi, eu acredito que tu também deve conviver muito com isso. Que algumas pessoas até fazem o um planejamento, mas elas não seguem aquilo, né? Não e seguem, isso exatamente. Isso também leva o negócio à deriva. Exatamente. E isso tem a ver com o trabalho que, que eu vou começar a desenvolver. Justamente pensando em toda essa dificuldade que eu, que eu tenho acompanhado, né? Das pessoas que trazem para mim... Isso é algo que vai fazer parte do meu trabalho, o passo a passo, o que a pessoa tem que fazer, sabe? Só uhum. que é, outra coisa que eu considerei também quando eu, quando eu comecei a pensar nessa transição de carreira, porque o que eu vou fazer é exatamente isso, é uma transição de carreira, de, é, baseado em todo o conhecimento que eu tenho, todas as questões que chegam até mim, né, da, dessas pessoas que me seguem, então, baseado em tudo isso, eu também mudei para poder ajudar e para poder orientar melhor essas pessoas. Eu entendi, Carol, que não adianta você passar, por exemplo, um planejamento para a pessoa. Pronto, você tem que fazer isto durante o seu ano ou durante o seu mês. Ela vai se empolgar... No primeiro dia ela vai achar aquilo A oitava maravilha do mundo Só que daqui a pouco ela vai esquecer Aquilo não vai fazer mais uhum. Porque nós precisamos A maioria, tá? Existem pessoas que fogem a essa regra Mas num contexto geral A maioria de nós A gente precisa De alguém segurando na nossa mão E dizendo pra nós o que a gente tem que fazer Diariamente E isso Nem não todo geral, mundo né? é assim não Exatamente. só no negócio. Isso a gente vê no cotidiano aí, no trabalho Sim. no dia a dia, na família, sempre tem alguém que vai precisar de um estímulo a mais, um acompanhamento a mais, ou vem aqui que eu te puxo, né? Exatamente. E aí pensando nisso, né, em toda essa minha experiência é que eu acabei desenvolvendo, esse novo formato de trabalho que é o que eu vou começar a atuar no dia 10. Então, dia 10 eu vou trazer algumas novidades aí para as pessoas que me seguem. É... Então o conselho que eu dou, né, a, a, o que eu vejo a dificuldade das pessoas é a falta de organização, planejamento. Outra coisa que é muito importante antes né, da, da pessoa vir aqui para o marketing digital, antes dela vir aqui para frente do celular, é a capacitação. A grande maioria não está não se capacitando. As pessoas acham que assistir meia dúzia de vídeos, ler dois e-books, elas acham que é se capacitar e não é. Capacitação é você investir em um treinamento, investir num curso, ir com esse curso até o final. Terminou esse curso, vai, vai é, aplicar. Tudo que você conheceu, tudo que você aprendeu, vai ver o resultado e vai partir para a segunda capacitação. Porque o conhecimento é algo que ninguém te tira, porém, ele fica esquecido se você não, se você não entra com mais conhecimento. Ele fica, ele, ele, ele, ele envelhece, ele fica velho. Uhum. né a, a, a, isso isso a gente é, eu falando com relação ao mercado aos negócios né não é o, o teu conhecimento num contexto geral é óbvio que ele não vai envelhecer entende mas Sim. o conhecimento do mercado as ferramentas que você está estudando hoje pode ser que daqui duas três semanas um ano dois anos elas não façam sentido mais é, é, nessa, é, nessa, é nesse sentido que eu falo, tá? Que o conhecimento envelhece. E as pessoas, elas têm preguiça de se capacitar, têm preguiça de estudar, têm... é uma série de coisas. E além também disso, a maioria das pessoas não fazem um modelo de negócios. Elas uhum. começam por, por necessidade ou por oportunidade, né? Necessidade porque realmente perdeu o emprego, não sabe o que fazer... Mas ela cozinha bem e ela vai lá e começa a cozinhar. Só que a, cozinha, a comida dela é deliciosa e é maravilhosa. Ela pode crescer muito nesse mercado. Mas muito mesmo. Ela pode, ela pode ficar muito famosa. Pode ser um, um, uma nova madeira da vida. Só que se ela não fizer um modelo de negócios, ela vai ser só uma cozinheira. Ela não vai ser uma empresária dona de uma possível madeira da vida. Sim. Essa é a importância de você fazer um modelo de negócios. Você precisa saber onde você quer chegar, tá? Outra coisa que as pessoas é, não fazem, elas atiram para todos os lados e ela não sabe definir qual é o público. Qual é o público que ela quer trabalhar. Porque mesmo quando você trabalha com alimentação, não é todo mundo teu público. Não é adulto, homem, mulher, idoso e criança. Você tem que definir qual é o seu público. Ou qual é a sua persona, né, na verdade. E, e aí as pessoas não definem. E quando você não define o teu público, você não consegue melhorar o seu produto. Agora, veja só. Se você definir o seu público, por exemplo. Ah, o meu público é, são pessoas veganas. Aí tudo bem. Aí pode ser criança, pode ser adulto, é, mulher, pode ser homem, pode porque ser idoso. Porque existe uma definição, né? Exatamente, porque existe uma definição. E onde o meu produto pode ser melhorado nisso? Eu posso estudar sobre alimento vegano. Eu uhum. posso trazer diferenciais dos meus alimentos veganos. Porém, eu defini o meu público. E aí eu posso trabalhar o meu produto. E Pode esse perder. ponto é importante não só para o negócio né? Mas é uma discussão assim, que acaba sendo diária Inclusive, às vezes, numa rotina de um cliente ou de outro no marketing digital Que talvez o produto seja o problema né? Porque tem gente que começa a investir, investir, investir E investir muito no marketing digital E fala assim, ah, mas o marketing não funciona para mim Mas será que é o marketing? Será que é a estratégia? Ou às vezes é o problema no produto mesmo? E aí se a gente Sim. não tem essa definição de público, como que eu vou melhorar o meu produto, melhorar o meu negócio para que ele seja uma estratégia vendável, assim. Que ele vá ter uma rentabilidade como a pessoa imaginava. Porque às vezes é um produto que vende legal, mas não vai sair daquilo ali, né? E aí vai partir uhum. para uma, uma estratégia de publicidade, assim, vamos falar de um marketing mais tradicional, também não vai funcionar, vai ser sempre só aquilo ali. Exatamente, porque é preciso fazer um estudo sobre o negócio como um todo. É... A questão do marketing digital, nesse caso, pode ser que não funcione, por quê? Porque o marketing digital, você é publicitária, você bem sabe como funciona. Não é somente criar imagem e, e conteúdo, é muito além disso. É descobrir qual é a persona. É entender qual é a necessidade do cliente, é entender onde que está esse cliente, qual é a dor que ele tem, qual é a alegria que ele tem, o que, que faz essa pessoa feliz. Então, é um trabalho que demanda, demanda muito estudo. Porém, é um trabalho que o valor financeiro dele também não é baixo. Por quê? Porque é trabalhoso. É trabalhoso você... Uma, uma, uma publicitária ou uma agência de publicidade fazer todo esse estudo em cima daquela persona para que aquele produto seja vendável, né? E para que esse produto atraia os consumidores. É um trabalho que só quem é publicitário sabe o quanto isso custa. Né? Tanto Sim. de tempo quanto de valor. E, e aí os pequenos empreendedores na sua grande maioria não não conseguem contratar né esse tipo de serviço e aí eles vão fazendo mas o que que acontece se o empreendedor se organizar né com o seu produto com o seu fizer um planejamento ele vai conseguir guardar dinheiro para poder de repente contratar uma agência de publicidade para para inserir melhor o produto dele no mercado. Porque assim é... o valor do serviço de um publicitário, ele tem o seu valor. Eu não vou dizer se é alto ou se é baixo, mas ele tem o seu valor. Né? Nem todo mundo pode pagar naquele momento. Agora, se você se organizar, se você se planejar, você vai poder pagar sim. Só que você tem que entender a importância que isso tem. Se você não entende a importância que tem esse trabalho... Aí você não vai entrar na tua cabeça, não, não, não vai mudar, não vai virar uma chave ali dentro. E esse é o segredo da maioria das empresas que tem grande sucesso na internet. Ou você acha que essas empresas têm esse sucesso absurdo do nada, porque foi sorte? Não, foi muito trabalho. Foi muita cabeça pensando no que tem que fazer, onde tem que mostrar, que cor e, tem que colocar. Investimento também, né? Eu e muito investimento. Que, que dentro de um planejamento financeiro saudável, a gente sempre precisa recapitalizar. Então, o que inclui, a maioria das pessoas provavelmente não faz é pegar e reinvestir o lucro, né? Uhum. E isso Sim. é importante para ter essa, essa estabilidade legal no negócio. Exatamente. E, e só para finalizar a primeira pergunta que você fez, outra coisa que é importante que a grande maioria não faz, é estudar sobre a concorrência. As pessoas não vão buscar os concorrentes, elas não vão entender o que, que os concorrentes estão fazendo. E isso é uma baita de uma ferramenta para você se destacar no mercado, porque se você entende o que a sua concorrência está fazendo e você consegue, na tua experiência, captar, Todas as falhas que a tua concorrência faz, você vai se, vai se destacar no mercado. Só que as pessoas não fazem isso. Ou não fazem porque não tem tempo, só que tempo é a gente que faz. Ou não fazem porque tem preguiça. Porque você não precisa de dinheiro para você contratar um, uma, uma empresa especializada para olhar a concorrência para você. Você mesma pode fazer isso. A internet está aí, é só buscar. Bota o nome do teu concorrente na internet... E, e destrincha tudo o que você encontrar sobre ele. Mas isso dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. Aí você começa a entender... Por que que, por exemplo... Flávio Augusto está na posição que ele está... Né? E as outras pessoas estão na posição que estão... É, é, é, é trabalho, não foi sorte Nunca foi sorte O que as pessoas Com têm certeza. que entender é isso Nunca é sorte, é sempre trabalho É trabalho, é estudo É uma mistura disso tudo né? Organização, planejamento é... Entender sobre o produto Porque muitas não entendem nem sobre o produto que, que vende Porque é trabalhoso Porque é trabalhoso você estudar sobre aquele produto É trabalhoso você entender aonde o produto se encaixa mais, aonde, quais são a, os defeitos que esse produto tem, para você poder melhorar né, a comunicação, para você poder melhorar esse produto. Só que tudo isso dá trabalho. E aí muitas pessoas não querem. Só para finalizar essa primeira pergunta. Tranquilo. E aí dentro de todos esses itens que tu citou para gente... Alguns deles acabam vindo para ti como uma preocupação das pessoas em relação ao negócio? Ou não? As preocupações delas são totalmente de... alheias a isso? Totalmente alheias. A preocupação que as pessoas têm é de vender, vender, vender. Ganhar cliente hum. e é só isso. Só que aí eu, aí eu te pergunto, tá, mas e, e, e a preocupação com a qualidade, com a diferenciação desse produto no mercado com as técnicas de vendas. As pessoas não se preocupam com isso. Elas, elas só se preocupam em vender. Eu até entendo essa preocupação. É, o imediatismo que nós, brasileiros, temos não é porque nós somos imediatistas. É por, é por causa das circunstâncias. É porque você realmente não tem dinheiro. Então você precisa vender. Você tem que vender para você, você ter dinheiro para pagar um funcionário, para você ter dinheiro para você pagar sua conta de luz em casa. Né? Só que o que, que acontece? É, isso acaba virando uma, uma... É como se fosse uma bola, um ciclo. Não vou dizer uma bola de neve, porque não é essa a referência. Mas é, uma, é, um, é um círculo, é um ciclo. Você entra nesse looping e você não consegue sair mais. Então você está sempre vendendo para pagar o de amanhã. Daí vende de novo para pagar o de amanhã. E, e aí você não consegue sair desse ciclo. Como que você vai fazer para sair disso? É se planejando? Não tem outra forma. Você precisa parar, dar um tempo em tudo e se planejar. Em ver o que, que você pode fazer para que isso não aconteça mais. Então, por exemplo, assim, é, digamos lá que eu, eu tenho 3 mil reais de dívidas por mês. Eu sou autônoma. Eu tenho 3 mil reais de dívidas por mês E eu ganho 4 mil reais vendendo O meu produto Mil reais de lucro é Pouquíssima coisa Porque daí eu usei 3 mil reais Para pagar todas as minhas despesas Me sobrou mil reais É pouco dinheiro Eu não vou conseguir reinvestir Por que não? Por que, que eu não vou conseguir? Porque eu preciso de no mínimo Mas no mínimo 20% Do meu lucro para investir na melhoria da minha empresa. Isso, isso incluindo a, a publicidade, incluindo né? a, a, a, a imagem que eu quero transmitir. Só que mil reais é muito pouco. O que, que eu posso fazer para melhorar isso tudo? Eu vou ter que começar a cortar gastos? Porque a única forma de sobrar dinheiro é cortando gastos. Aí eu vou fazer um planejamento. O que, que eu gasto com tudo? Bom, eu gasto... Com internet, eu gasto com a conta de telefone, eu gasto com a luz, eu gasto com a TV por assinatura, eu gasto com compras e eu gasto com o meu, pro, meu prolabore. Ah, mas eu tomo cafezinho todo santo dia, eu tomo três cafezinhos no, no barzinho da esquina. Toma um. Aí você já está diminuindo a sua conta. Ah, o meu plano de internet eu pago 200 reais por mês. A internet, ela é fundamental para você? Você é influencer digital? Não. Então diminua o teu plano na internet. Você não precisa de uma internet é, mega blaster se você não trabalha com a internet, se você não usa a tua imagem. Né? Você faz trabalho de telefonista? Não. Então você não precisa ter um plano de celular. Você pode reduzir o teu gasto com o celular. Então existe N maneiras de você reduzir gastos só que você precisa planilhar tudo isso. Você precisa saber aonde que estão os teus gastos. A maioria não sabe. A maioria vai pagando conta e vai pagando conta quando chega no final do mês cadê o dinheiro? Acabou tudo. Porque é você não sabe para onde foi. Seja até o mal do ser humano, né? A pessoa quanto mais ganha, ela vai buscando conforto porque na verdade são confortos, né? são mini luxos. Ter uma conta de celular, né? Um celular uhum. pós-pago, ter uma internet melhor. Daí tem Netflix, daí tem Spotify, daí tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem outro. quando vê a pessoa acumulou mil reais de contas fixas por mês só de commodities. Só de commodities. Exatamente. Exatamente. Que poderia ser gasto de outra forma. Que poderia ser gasto contratando um um frila de, de marketing digital que poderia contratar uma social media, poderia contratar uma pessoa que desenvolva marketing de conteúdo, poderia contratar uma assessoria de, de comunicação. Só que são, são coisas que, que são prioridade. Você tem que ver o que é prioridade. Netflix, cafezinho, é, uma super conta de celular não é prioridade. Sim. Se você e, é empreendedor, não é prioridade. E me conta uma coisa, Josi, no meio disso tudo aí, como que esse pessoal tem feito para vender? Como que esse pessoal <risos> vende? Porque assim, é, eu, eu não sei, né, porque eu não sou autônoma, eu não sou empreendedora, né, também... De algumas coisas, mas nada assim que seja o, o sustento né, da minha casa, digamos. Uhum. Então eu realmente assim não consigo imaginar esse cenário de como que as pessoas fazem para vender no meio de tudo, porque parece que tá todo mundo atirando para um lado e não faz ideia do que tá fazendo. É verdade. Olha, a... as conversas que eu tenho tido né, com os pequenos empreendedores, o que, que eles estão me passando? Que eles estão... Tentando atuar bastante na rede social né? Então eles estão focando na rede social Porque me parece que eles começaram a entender Que isso daqui, né? esse, isso aqui que a gente está fazendo É o futuro E esse, essa crise que nós tivemos aí de, de coronavírus Crise econômica, né? crise financeira Veio só para afirmar que a rede social é, a, é, o, é o caminho. É, talvez, o melhor caminho. Não estou dizendo que os pontos físicos vão fechar, as pessoas não vão, não vão sair na rua mais, não é isso. Uhum. Mas é o caminho. Muitas pessoas estão fazendo home office, é, os, os que são empregados, né? E os patrões estão diminuindo gastos enormes com aluguéis com contas altas, né? Que... porque não é só o aluguel. Quando você tem uma empresa, não é só o aluguel. Não, é muito mais do que isso. É, o é muito mais do que, mais. que isso. É o café, exatamente. É o café, é a alimentação, é conta de luz, conta de água. Imagine, não são contas que nem as contas que nós temos em casa. Porque uma, uma empresa ou uma indústria, as contas elas são em alta escala. E aí quando quando a gente se vê nesse momento, né, as pessoas trabalhando em casa, as contas dela tem um aumento, claro, porque você fica o dia inteiro com o computador ligado, às vezes no telefone, só que é um aumento que não faz tanta diferença assim. Agora, para um empresário, é uma diminuição que faz muita diferença. Muita diferença. Isso para quem é empregado. Agora, para quem é autônomo, para quem é empreendedor, o que, que eles estão fazendo para vender? Eles estão tentando. Eles estão tentando vender através da rede social, através da internet. Só que existe um pequeno problema aí, Carol. Pelo acompanhamento que eu tenho feito. tá A grande maioria, elas não têm uma comunicação clara na internet. Tem feed bagunçado. Os stories elas não sabem fazer, elas não, não conseguem trabalhar a questão de animação nos stories, os elementos. Elas não conseguem fazer, elas não sabem quais são os aplicativos que elas podem baixar para ter uma, uma animação, para ter algo diferente para mostrar. Por quê? Porque elas não acham isso importante. Porque elas acham assim, ah, isso daí é coisa para quem trabalha com marketing digital. E não Ei, é? Muita gente acaba até fazendo assim, ah, eu vou entrar no Instagram, eu vou criar uma conta no Instagram, porque o fulano ali, meu vizinho que vende o mesmo produto que eu tenho, então eu tenho que ter também. Não, não necessariamente, né? Sim, elas entram sem saber o real potencial que a ferramenta tem. E hoje o Instagram não existe nada que faça mais sucesso que o Instagram. Claro que assim, cada um na sua, cada um no seu quadrado, né? Por exemplo, eu não vou comparar o Instagram com o Google. Porque a ferramenta Google, ela é gigantesca. A ferramenta YouTube, ela é gigantesca. Mas são plataformas diferentes. O Instagram ele é, ele é dinâmico, é muito rápido E ele serve tanto para você vender Quanto para você criar conteúdo e você buscar conteúdo O YouTube, ele é somente um buscador O Google também é somente um buscador O ideal é você estar nas três plataformas O, o cenário perfeito é isso É você estar nas três plataformas Só que aí a pessoa me pergunta Mas Josi, não sou youtuber, tenho vergonha de gravar vídeo não estou dizendo para você gravar vídeo, estou dizendo para você estudar como a plataforma funciona, pegar os youtubers que, que têm alguma coisa a ver com o seu trabalho e contratar esses youtubers para fazer a propaganda para você. Você não precisa necessariamente ah, criar um canal do YouTube, criar conteúdo e fazer o negócio acontecer. Não precisa. Você pode trabalhar com aquilo que já existe, né, contratar pessoas para falar sobre isso. E, e aí a, toda toda a parte da, da, da comunicação a pessoa não tem no Instagram, né na rede social. Não tem logomarca, não tem é, as fotografias, não tem um cenário que seja atrativo, o feed é desorganizado, é feio, é, não tem site, não tem e-commerce, não sabe lidar com o WhatsApp Business... E é uma, é uma baita de uma ferramenta o WhatsApp. Você consegue criar até uma loja virtual, você consegue colocar produto para vender dentro do WhatsApp. E eu garanto para você que a maioria das pequenas empreendedoras, dos empreendedores não sabem disso. Que você consegue até vender produto. A pessoa nem sai do teu WhatsApp, ela compra e paga por ali. E você recebe dinheiro, o dinheiro na sua conta. Então são ferramentas que estão aí, que está disponível. Só que você precisa estudar sobre elas para você poder aumentar aí o teu, a tua visibilidade. Sim. Até porque não é nenhuma questão é, nem de financeiro, né, Josi? Eu até abordei aí com, nos últimos conteúdos justamente esse ponto, assim, que o pessoal fala, eu não tenho dinheiro para pagar uma agência, eu não tenho dinheiro para pagar um profissional de marketing, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, porque o curso também é caro. Copia! <risos> Tem um negócio de comida que tem muito mais público que o teu. Por que você não pode ir lá e fazer um... Viu uma foto legal? Faz uma foto legal do teu produto também. Não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é e... roubar o trabalho dos outros. Exatamente. <risos> e se e a igual gente igual que está dando certo, não tem problema nenhum. É só querer fazer, né? É, e a gente tem um nome bem bonitinho para isso, tá, Carol? Na... Dentro do empreendedorismo, que é modelagem que nada mais é do que você se inspirar e você fazer parecido com o que a pessoa faz. E assim, é, eu vejo, por exemplo, eu vejo algumas, algumas pessoas é, do marketing digital mesmo, é, porque, eu não sei se você reparou, mas virou uma febre, todo mundo, todo mundo é marketing digital, né? Todo mundo trabalha Sim. agora com marketing digital. E aí eu vejo, assim, algumas postagens. Ah, fulana de tal copiou é, postagem parecida com a minha. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Ah, porque é plágio. Besteira? Besteira? Porque tudo já foi criado, praticamente tudo já foi criado. Ou seja, vai chegar uma hora que o conteúdo que você está criando vai ser parecido com o da fulana... Por quê? Porque você está estudando, você está no looping ali do que está acontecendo no mercado e vai ser parecido. Não quer dizer que você copiou, quer dizer que você pensou a mesma coisa que a outra pessoa. Só que daí, a, a, essas pessoas que estão aí, que estão se intitulando é, é, marketing digital, né? elas acham que estão sendo copiadas, coitadinhas, não, não sabem de nada. <risos> Então, não sabem de nada, né? O marketing digital, né? Exatamente. E acham que inventaram a roda. E aí se você for ver, é, é, eu acho muito curioso isso, sabe? Muito curioso. Mas assim, voltando à questão da, da modelagem, é isso. É você se inspirar. É você, é você criar. É você estudar o que, o que já existe no mercado e melhorar. Veja, vamos de novo para o exemplo do Flávio Augusto. Ele criou o método inglês? Não. Ele melhorou um, um sistema falho de inglês que existia no mercado. Mas ele não criou nada, já existia. Ele só olhou uma falha, ele olhou aquilo e, falou, e pensou, eu posso melhorar esse negócio aqui. E aí ele criou a potência que se chama WhatsApp. Simples assim, é simples como a água. Só que você precisa estudar, você precisa tá, estar tá no mercado, você precisa estar tá junto com o, o que já está funcionando. Porque se você não está no mercado, se capacitando, olhando o que está acontecendo, você nunca vai ter um insight. Nunca. Simples Sim. assim, não, não existe segredo. Só que você tem que estar tá ali. Para a hora que a tua inspiração vir, você pegar essa inspiração e transformar isso num negócio do século. Só que as pessoas não querem, tem que estudar, tem que se menos. capacitar para que isso aconteça. Na verdade, o que a gente vê por aí é um pessoal assim, meu Deus, vou dar um exemplo, chega para mim, Carol, eu tive a ideia do século, ela vai revolucionar, tá, e qual que é a ideia? Você já pensou como que ela vai funcionar? Não, mas eu sei que ela é genial, é mais ou menos. Por aí, assim. Pois é. E, realmente. Assim, até, até mesmo. Eu vejo por mim, José. Esses dias eu descobri... Tem uma startup que eu admiro muito, que é o Quinto Andar. Eles tiveram um crescimento absurdamente rápido de 2019 para 2020. E eu achava que era uma empresa super jovem. De no máximo uns cinco anos. E aí eu fui levantar alguns dados de como que era a relevância deles no Google. Enfim, fui pesquisar bem a fundo a empresa. E eles começaram em 2011. Ou seja, são quase 10 anos de estrada para, assim, se não pesquisar, as pessoas vão achar o quê? Ah, não, olha, o cara teve uma ideia genial em dois anos, está rico faturando um milhão é? por mês. Porque olha o resultado, mas não olha todo o caminho traçado. Exato. É, é o julgamento, é o julgamento que as pessoas fazem quando... Quando vê algo de sucesso, é aquela velha história, só leva chute na bunda quem tá na frente. Só que aí, você, você que tá atrás, você tá olhando só o caminho do sucesso, mas você não tá nem aí. Você não se preocupe em buscar, em estudar a história desse cara, ou dessa mulher, pra saber o que foi que ela fez, quantos tombos ela caiu. Quantas vezes ela quebrou? Porque a grande maioria sim, quebrou sim. A gente tem exemplos aí na história né, De grandes empresários que quebraram três, quatro vezes Que levaram Sim. não na cara que, que tiveram... Veja o Walt Disney, por exemplo Riram do Mickey dele Debocharam do Mickey E, e ele insistiu virou, né? E olha o que virou Porque ele insistiu E é isso que vão fazer as pessoas vão debochar do teu trabalho. Elas vão rir porque elas não têm a capacidade de fazer o que você está fazendo. Só que você não pode, não pode se abater, né? Você tem Sim. que entender assim. Vão rir? Ótimo. Deixa elas rirem. Porque eu acredito nisso daqui que eu estou fazendo. Isso aqui é a minha vida. É isso que as pessoas têm que pensar. né? É assim que elas têm que, que lidar com o próprio negócio. Acho que tem uma pergunta aqui. Quer ver? O Marcelo, veja lá. Na opinião de vocês, vende mais quem tem o melhor conteúdo ou quem investe mais em anúncios patrocinados e por quê? Então, Marcelo, na realidade, o que, que eu acredito, de verdade, o que eu mais vejo acontecer? Nenhum e nem outro. Na verdade, vai vender melhor quem tiver o melhor produto e ainda depende do produto. Um exemplo, inclusive, que é o quinto andar que eu acabei de citar. Eles não investem praticamente nada em mídia paga 96% do alcance deles é orgânico né? E é uma plataforma que oferece uma diversa, diversas opções de imóveis Para qualquer um ir lá e alugar sem burocracia Sem precisar de fiador, sem precisar de um monte de documentação E os caras estão aí estourando na internet Investindo praticamente nada, né? E uhum. o que, que eles têm? Eles têm um produto bom então não necessariamente quem tem o melhor conteúdo ou quem investe mais dinheiro vai depender do que que você está anunciando digamos assim porque mesmo que seja um bom conteúdo ele é um bom conteúdo sobre o que então acho que é o, e, e qual o ponto é o público chave, né sim e qual é o público é eu eu penso como você também mas eu acho importantíssimo o marketing de conteúdo porque, veja só, é, tem uma empresa que eu acompanho, que eu gosto muito, claro que já é uma empresa que está totalmente estabelecida no mercado, que é a Reserva, que é de roupas. Uhum. E como eu acompanho muito, eu quase não vejo é, publicação patrocinada deles. Eu acho que eu nunca vi. Eu acho que eu nunca vi da Reserva. E, no entanto, é uma das maiores. É uma das maiores, das mais... Conceituadas que tem de, de vestuário, né? É, e por trás e eles... disso tá a construção de marca também, né, Josi? É Exatamente. Assim, o quinto andar, as pessoas chegam neles através de outros sites de busca de imóveis. Então, que, assim, desculpa o termo, que puta construção top demais de marca, que todo mundo acessa a marca dos caras através de outros sites, ou seja. É um imóvel web da vida que está pagando horrores, possivelmente, para o Google em anúncio Para levar o público para o Quinto Andar <risos> né? então, é. Realmente, assim, a construção de marca, o marketing de conteúdo é indispensável Sem, sem, sem dúvidas É verdade e aí, para gente encerrar, porque eu acho que o Instagram, logo, logo, acho que mais uns 10 minutinhos, ele corta o nosso pique de conversa. Uhum. É, eu queria te perguntar, Josi, o que, o que mais as pessoas podem fazer depois que tiver toda essa organização, esse plano de negócio? Ela já está preparada, é, tanto psicologicamente, eu acredito, quanto financeiramente. Tem um objetivo estabelecido. E... E aí, como que ela pode levar tudo isso para rede social da melhor forma possível? Como ela pode ingressar na rede social da melhor maneira possível? Uhum. É, primeiro, na minha opinião, é... ela precisa organizar o feed primeiro, porque assim, ó, é, foi se o tempo que o feed do Instagram ele não era tão importante, porque assim, ó é... Qual que é o histórico do Instagram? Quando ele iniciou, o feed era a coisa mais importante que tinha. Dali a pouco, os stories começaram a fazer muito sucesso. O feed deixou de ter uma certa importância. Mas hoje, não. Hoje, tanto o feed quanto o stories é muito importante. Então, é muito importante você ter um feed bonito, organizado. Com cores harmônicas. Eu vou dar o exemplo do teu feed. Que eu dei uma analisada nele. É, você é ruiva. E tem bastante laranja no seu feed. E isso é incrível. Por quê? Porque você, você pegou uma cor que provavelmente você gosta. E você, inseriu, é, e você inseriu ela de uma forma harmônica que combine com você. Né, com a sua carinha, mas você inseriu isso na, na composição do teu cenário. E a grande maioria das pessoas não fazem isso. Então, quando eu vejo um feed parecido com o seu, eu chego a dar pulo de alegria, porque é importante você ter um feed organizado e mais do que isso, é importante você postar. Porque o que, que acontece? É, antes lá no comecinho do Instagram era uma postagem por dia só que o Instagram cresceu, mudou, mudou tudo. se você pense comigo se você faz uma postagem por dia de manhãzinha toda aquela tua, aquela tua clientela porque são possíveis clientes quem segue você é possível cliente e fora o restante que quando você coloca umas hashtags você ainda aparece no feed de outras pessoas ou, uhum. ou no feed de busca lá na, na hashtag. E, e, e aí, o que, que acontece? Se você faz uma postagem por dia, todo mundo vai te ver uma vezinha só. Agora, se você faz outras postagens por dia, você corre o risco de ser visto outras vezes por dia. Porque o que, que acontece? As pessoas acham assim, ah, eu vou postar uma vez por dia no, meu, no feed e o stories eu vou postar ah, toda hora, o tempo todo. Só que as pessoas não entendem que é como se fossem dois produtos em um só. O Stories é uma coisa. O Feed é outra coisa. Assim como o Reels é outra coisa. Então, cada, cada produto que o Instagram lança dentro do Instagram são produtos diferentes, que vai alcançar públicos diferentes. Você pode usar a mesma linguagem em todos eles? Pode e deve. Mas você tem que fazer em todos você tem, se você posta, é, é claro que você não vai ficar também de hora em hora postando no teu feed. Não é isso, porque vai encher o saco das pessoas. Mas um de manhã, um à tarde e um de noite, dá para postar. Principalmente porque aquelas pra quem pessoas... tá começando, né, Josi? Porque, assim, o pessoal acaba se baseando muito em marcas grandes. Mas as marcas grandes, o Instagram, entrega o algoritmo de uma maneira diferente. Diferente, exatamente. Do que um perfil que tem 100 Sim. seguidores. Quem tem 100 Aham. seguidores tem que entregar mesmo o mesmo conteúdo. É muito Sim. diferente de quem tem 10 mil, 100 mil. É totalmente diferente. Exatamente. Até porque essas empresas que, que têm 10, 100 mil, 1 milhão de seguidores... Possivelmente elas fazem publicação patrocinada, porque isso já está dentro do plano de negócio delas. A maioria faz, porque a maioria entende que é preciso sim fazer publicação patrocinada, porque essa é a regra do jogo. É nisso que o que o Instagram, que o Facebook, que o YouTube ganham dinheiro. E sobrevivem é com é, os, os anúncios. E sobrevivem para dar uma rede social bonitinha, legal para gente de graça, né? Tudo, Exatamente. Tudo Exatamente. E aí outra coisa que, que vai além também do feed organizado, a pessoa precisa ter uma identidade visual, ela precisa saber o que ela quer mostrar. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem que ter cards no feed dela, que ela tem que ter uma paleta de cores legal, que ela tem que ter uma logomarca. Né? A maioria não tem. A maioria das pessoas não tem logomarca. Elas é, tem que ter uma fotografia bonita, tem que ter uma uma bio que, que chame a atenção e que ao mesmo tempo descreva o que é que ela faz. E a maioria não tem. A maioria não estuda sobre a bio para poder colocar uma bio que seja, sei lá, matadora. Precisa estudar sobre isso. Precisa entender sobre o marketing de conteúdo. Ah, Josi, não sei criar marketing de conteúdo. Estuda. Você só tem dois caminhos. Ou você estuda e passa a fazer, ou você contrata uma pessoa que faça para você. Não existe outra forma. Ou é você que faz, ou é outra pessoa que faz. né? E para outra pessoa fazer, é digno que ela receba um valor para ela fazer, porque é o trabalho dela. Então a gente tem que pagar sim pelo trabalho das outras pessoas. É, outra coisa que as pessoas não fazem também, Carol, é tirar foto dos bastidores é lindo e humaniza quando você tira foto daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque o teu cliente, o teu seguidor, se ele tá ali é porque ele gosta do teu produto. E se ele gosta do teu produto, ele tem curiosidade para saber como ele é feito. Ou como você embala o teu produto, ou como você higieniza, ou como você limpa o produto. Só que o, qual é o pensamento... A gente tem cinco minutinhos, mas eu já estou finalizando. <risos> qual, qual, é o, qual é o pensamento da maioria dos empreendedores? Ah, não vou tirar foto do meu, do, do meu processo porque vão roubar o meu processo. Não! Não vão roubar o teu processo. Pelo contrário, as pessoas elas vão querer conhecer sobre o teu processo. Elas podem até te marcar, sabe? E, e falta, muito, falta muito o empreendedor abrir realmente a mente. A hora que ele abrir a mente, ele vai fazer assim, ó, bum! Ele vai dar um bum no trabalho dele. Então ele precisa, ele precisa fazer isso. E, e, e outra coisa que é muito legal também de fazer... Seja cara de pau. Peça depoimento dos teus clientes. Ah, Josi, é, eu não tenho contato com o meu cliente porque ele compra na minha loja e ele vai embora. Eu nem fico sabendo. Bota um, um, uma etiqueta na sua, na, na sua roupa ou no seu produto escrito assim... Adoraríamos ver uma foto Do nosso produto com você Marque a gente É, é, um, é uma É como se fosse uma ordem Que você está dando para a pessoa E nós seres humanos É um gatilho, é um gatilho mental Nós seres humanos A gente responde Baseado em ordens que a gente recebe Então sutilmente Você mandou a pessoa tirar uma foto do produto E marcar você E ela e é um vai fazer É gesto tão singelo, né? Principalmente para quem manda por delivery, manda fazer um monte de cartãozinho, tipo de visita personalizado, grampeia junto com o produto. Exatamente. É, é fácil exatamente. e barato de resolver, né? É exatamente isso. E aí, Carol, eu espero, sim, que eu tenha dado várias dicas legais aí para as pessoas. É... Vai ficar salva a live? Vai. Eu vou deixar salvo no meu IGTV. Vou marcar o seu arroba, E você pode compartilhar também no seu perfil. Eu vi que bastante pessoa passou, comentou, saiu, voltou, mas eu acredito que ela foi muito valiosa. E que eu bom. adorei conversar contigo, foi super legal, é muito bom ter essa visão é, antes do meu trabalho, né? Porque muita gente chega na gente assim, já no desespero, então foi muito, muito legal. Que bom, que bom. Fico bem feliz. assim. É, eu sou o tipo de pessoa que eu valorizo demais o trabalho online, o trabalho na internet. Mas eu também valorizo o, o que vem antes, porque se o que vier antes não tiver alinhado, você não vai conseguir fazer o trabalho correto. Porque você não vai ter informações, você não tem informações é, que são plausíveis para você poder transformar aquele produto num produto, num, num, numa imagem, né, que realmente vá fazer sentido, que realmente vá ajudar as pessoas. Por isso, a, o, o antes é tão importante quanto o depois. Os dois casam, os dois são importantes na sua igualdade. Nenhum é mais importante do que o outro. Só que os dois têm que estar alinhados para poder funcionar. E é isso. Concordo. A mil e assino embaixo. Que bom. Então é isso, gente. É... Muito obrigada por eu ter participado. Foi realmente uma honra. E como eu falei para você, eu estou dando, a partir de hoje, um tempo das redes sociais. Porque eu, tô me... eu me redescobri. Né, como pessoa, como profissional E aí dia 10 eu vou trazer tudo isso Para as minhas lindas seguidoras Vou ficar aqui na ansiedade Para saber o que é, viu? Que bom! Então, então tá é bom. isso, obrigada o pessoal, que, o pessoal que passou por aí é, Quem não me conhece e quiser me conhecer O meu arroba é a Josiane Amorim Bem facinho Isso aí e vai ficar marcadinha também lá no IGTV, pessoal. Vocês podem ir lá, sigam ela, deem uma olhadinha na live desde o começo, quem chegou agora. Eu vi que chegou um pessoal só agora. Assistam, porque vai ser bem, bem importante para vocês. Que bacana. Então é isso, Carol. Muito obrigada, então tá viu? Bom. Obrigada. Uma boa obrigada noite aí para você. Tá para ti também. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.